o que é que os jogos têm quase todos de comum é que quando jogamos temos sempre um sistema de pontuação quando cumprimos os objetivos de jogo ganhamos pontos e quando os nossos adversários interferem connosco perdemos pontos como é que conseguimos programar isso nos nossos jogos vamos ter de usar variáveis que são uma forma do nossos programas manterem em memória valores que serão mostrados sempre que nós necessitamos. Parece complicado, mas vão ver que é muito fácil. Vamos então programar o nosso jogo para ter pontuação. Vamos então programar um sistema de pontuações usando variáveis. Então para isso eu vou tocar no primeiro ator e no princípio do algoritmo, ou seja, na, no evento que vai desvoltar toda a ação, eu vou adicionar então as variáveis. Para isso, vou tocar no mais e em seguida venho à categoria dados, onde consigo ver os meus blocos para controlar e definir variáveis e também listas. Vou começar por dizer o meu programa para começar a contar pontos. Portanto, vou tocar na opção definir variável e vou colocá-la no início do algoritmo. Isto diz ao programa que tem de contar uma variável que serão os pontos. O nome dada variável sou eu que defino. Posso chamar de pontos, vidas, objetos, o que eu quiser. Mas convém definir um nome que faça sentido. Porque se vamos contar pontos, serão pontos. Se forem vidas, convém em vidas, então depois confundimos-nos quando estamos a programar. Portanto, vou optar por escrever pontos e já a temos. Neste momento, o programa sabe que tem de contar uma variável, tem que meter na sua memória pontos. Mas, eu não os consigo ver. Então, a seguir, vamos definir a forma de conseguirmos ver a variável dos pontos. Então, vou tocar no mais, volto ao separador de dados e, em seguida, vou buscar o bloco mostrar variável pontos que tem aqui também as coordenadas e o tamanho então, vou colocá-lo aqui a seguir ao a definir variável posso tocar aqui no valor de x e escolher place visually para escolher um local onde posso colocar a minha variável que para já está a zeros ora isto parece muito pequeno portanto vou também tocar aqui no size e vou aumentar por exemplo para 250 vamos ver se está melhor ok poderia fazer aqui com o ator ou com o, ou com o cenário um pequeno uma pequena alinhamento para poder dizer que são pontos tudo isso mas isso são depois melhoramentos que podemos fazer posteriormente pronto neste momento o nosso programa sabe que tem de contar variáveis ou seja, os pontos e sabe que tem de as mostrar na posição que eu defini agora tenho de lhe dizer o que é que tem de contar para poder acumular ou retirar pontos. Como ainda estou na programação do meu herói, vou aqui baixar e vamos rever. Tenho aqui um bloco de comandos que me define o que acontece quando o meu herói é apanhado pelo seu inimigo. Vocês se recordam, repete para sempre, se tocar no ator adversário, então esconde-se, muda de posição, espera um segundo e a seguida mostra-se. O que é que eu vou fazer a este, a este conjunto de blocos? Vou-lhe juntar mais um bloco. Eu vou-lhe dizer que, algures aqui nesta, nesta, neste evento, ele vai ter também de contar um valor. Então vou tocar no mais, venho à opção dados. E vou escolher aqui um bloco que tem aqui um pequeno erro é ortográfico Que é o alterar variável. Então vou escolher alterar variável. E agora eu vou colocá-lo a seguir ao aguarde. E antes de mostrar. Porquê? Que é para que o de Code não comece a contar muitos pontos sim seguidos. E vou alterar a variável para menos um. Ou seja, sempre que o meu ator, o meu herói, for apanhado pelo meu adversário vai perder um ponto, vamos testar, Ora já estou a perder, já vai a menos um, já vai a menos dois, menos três e daí por diante, é pá, menos quatro ainda morro, ando para trás, agora vou definir como é que o meu herói consegue ganhar pontos, então recordem-se, este jogo é muito simples, tem um ator que se move de acordo com o input do meu dedo, tem um adversário que o tenta apanhar, mas na verdade é aleatório, portanto sobre nós temos de ter a sorte de não estar no seu caminho, e temos um objetivo de jogo, que é apanhar um objeto, então, esse código já o programamos no vídeo anterior, o que eu vou fazer é, adicionar ao código que controla o que acontece quando o meu objetivo de jogo é apanhado pelo herói, a opção de contar variáveis para juntar à variável pontos. Então, vamos tocar no mais. Vamos aos dados e em seguida vou escolher o alterar variável e vou colocá-lo no final deste sequência o número de pontos que podemos calcular é a nossa vontade eu posso definir que são cinco pontos, cem pontos, mil pontos eu vou manter as coisas simples por um mas antes de testar isto ainda vou fazer mais uma coisa como as ações são imediatas pode acontecer que não se passe tempo suficiente entre o momento em que o meu herói apanha o objetivo e a contagem de variáveis o que isto quer dizer? quer dizer que em vez de contar um ponto poderão, sem querer, começar a contar muitos pontos em simultâneo então para isso vamos buscar um temporizador Vou tocar aqui no mais, control, onde estão as estruturas control, os temporizadores, as, os ciclos, as sequências, e isso tudo, e vou escolher o bloco, aguardo um segundo, e vou colocar esse segundo antes do contar variável, o que é que isto garante? Garante que o meu herói toca no objetivo, o objetivo, cumprindo a programação, sai do local para, outro, para outra zona do espaço, e só depois, passar um tempinho, é que vai contar a variável é que vai contar o ponto para garantir que não há sobreposição e então a variável vai ser correta então toquemos aqui no play e vamos ver se funciona Ora isto foi fácil como podem ver sempre que apanho o meu objetivo de jogo ele conta-me um ponto sempre que sou apanhado pelo meu inimigo ele desconta um ponto todos estes valores recordo quero o da variável quero o da variável quer o do tempo podem sempre ser alterados por nós podemos querer mais tempo menos tempo podemos querer que conte mais pontos menos pontos somos nós que controlamos aquilo que programamos